Salve, tropa! Precisamos falar sobre o Chuchu querendo dar uma rasteira no Dilma, certo? Com um aval de toda a mídia podre. Parece que para alguns sites da mídia podre, o Chuchu já é presidente. Horas tem aquele ditado. Pau que bate em Chico, também bate em Francisco, não é mesmo? E como será... Esse impeachment do Ó, oh, Vamos analisar aqui. Primeiro, quero mostrar para vocês alguns sites como o Uol Notícias, onde o foco é completo no Alckmin. Olha aqui. Imagina o senhor vice do Lula. A isca que fisgou o Geraldo. O Geraldo nunca sai para tomar uma cerveja? Perguntou um secretário do governo de São Paulo ao assumir o cargo cinco curiosidades sobre o Geraldo que você não conhece É Geraldo é Geraldo é Geraldo Cadê o Dilma onde fica o Dilma nessa história toda aqui eu tô com o portal da rede Goblins e de desinformação ela mesmo é de 21 horas atrás, e eu vou mostrar para vocês, tá? É a questão em São Sebastião, vocês sabem, tragédia, horrível, pessoas miseráveis morando em áreas de risco e abandonados por governadores por anos e décadas. Mas, vamos lá. Qual que é o problema disso tudo aqui? Vocês não estão assistindo algo estranho? Cadê o Dilma nessa história toda? Colocam o Alckmin, primeiro... A imagem aqui, certo? Ele é o foco da imagem, ele é o centro. Não é? O jornalista que estava lá falou: pega o Geraldo Alckmin. Ele é o cara que é o manda-chuva, ele tá vendo tudo. O próprio Torcísio aqui, ele tá meio acanhado ali no canto. É né? como um, um papel secundário. Ele tá apenas ali de uh, mão direita do Geraldo Alckmin. Então, o foco da imagem já da capa é o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é ao lado. Do governador Torcísio de Freitas sobrevoa áreas atingidas por temporal em São Sebastião. Aí, beleza, né? Várias coisas. E aqui novamente. O Geraldo Alckmin, como se fosse o capitão. Vejam, ele é o único com um colete diferente. Está lá, Geraldo Alckmin no colete dele, especial. É o colete de vice. Se você olhar para o Torcísio, ele está com o mesmo macacão do cara de trás. E os caras de trás dele, como se ele fosse ali um mero é, funcionário. O que, que essa imagem passa para vocês? De que o Torcísio, ele está ali apenas como subalterno do grandioso Geraldo Alckmin, que está novamente no centro da imagem. Percebam, a notícia não tem nada a ver com o Geraldo Alckmin em si como foco. Né? O problema é São Sebastião, mas olha como a Globo utiliza a manipulação que eles sempre utilizaram para já colocar no inconsciente popular quem é o presidente. Vocês não acham nem um pouco curioso isso daqui? Aí mais falas e falas e falas. Essa imagem aqui ficou incrível nesse ponto de vista. tá? É a terceira imagem que aparece na matéria. E novamente, vocês podem ver essa forma de linguagem corporal, certo? Nós estamos ali com o Geraldo Alckmin do lado da direita, falando para todos. Vejam, com a mão... Uma mão nas costas, outra na frente. O Tarcísio está com as duas mãos nas costas. Todo mundo aqui do lado esquerdo, ouvindo o grandioso Geraldo Alckmin, né? Que a notícia diz assim: Alckmin visita navio da Marinha que presta assistência em São Sebastião. Notem que nunca chamam ele de vice. É Alckmin, também Alckmin, Alckmin, não é o vice, é o Alckmin. Então, nessa imagem aqui, você diria quem é o presidente? Quem são os funcionários, tá? E o Dilma nem sequer aparece. O Torcísio ali no cantinho também, com o uniforme, novamente. Ah, será que tudo isso daí é coincidência? Isso aqui da rede Goblins, tá? 22 horas atrás. Aí vamos para mais informações, tá? Olha aqui na UOL Notícias, certo? A Uol Notícias, de esquerda, ninguém duvida. Bom, a matéria é o seguinte... Em São Sebastião, Alckmin diz que dá nota 11 para a atuação das Forças Armadas. Pera aí, enquanto o governo Dilma está todos os dias atacando as Forças Armadas, culpando pelo ato do dia 8 de janeiro, como se ele, o Flávio Dini ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Beleza, tá? E aí, você tem o Geraldo Alckmin dando nota 11 para as Forças Armadas? O que eles querem com isso? Não só agradar o centrão, mas mostrar para toda a direita que o Alckmin talvez seja uma opção mais sensata que o Dilma. Talvez para nós da direita seja mais interessante ter um presidente como o Alckmin do que o Dilma. Será que é verdade? A minha opinião é que não há uma única diferença entre socialistas, comunistas e o centrão do nosso país. Todos eles estão aí pelo poder e não querem saber de mais nada são todos coletivistas nenhum deles respeita os direitos individuais O que a gente teria era quatro anos ali de um temer da vida as pessoas morgadas esperando o próximo governo já fazendo campanha para a próxima eleição não é isso que o povo quer agora chuchu a tá saltando as forças armadas mas isso é muito estranho isso ainda sendo capa da notícia tudo isso é por engenharia nada disso é coincidência tá aqui para Alckmin nota 10 é pouco para a ação dos militares nota 11 toda a diferença impressionante o profissionalismo tecnologia time disse o vice presidente que acumula o cargo de ministro do desenvolvimento indústria comércio e serviços que incrível não é mesmo em entrevista em São Sebastião Alckmin foi questionado sobre a atuação das Forças Armadas por uma tenente do Comando Militar do Sudeste, identificada como Micaela. Ao rasgar elogio às forças, Alckmin citou que nunca havia entrado em um navio tão grande como o navio Capitânia Atlântico, o maior da frota que ancorou no litoral paulista. Após o temporal, o governador de São Paulo, blá, blá, blá. Né? Vamos lá o que ele disse. É só ver aqui, num caso específico, o exército com mais de 300 militares, toda a parte de engenharia e logística, aeronáutica, equipamento mais moderno, transportando vítimas, socorrendo, trazendo alimento. Você tem a marinha. Eu não tinha entrado num navio daquele tamanho. É impressionante esse navio. É uma cidade verdadeira. Ah, mas o que, que é isso? Do nada ele tá falando isso? É porque ele realmente está preocupado com as pessoas? É porque hoje ele realmente acha que as Forças Armadas... Alckmin não tem alma nenhuma. Alckmin não tem sentimento nem amor por nada. Ele vai falar exatamente aquilo que ele precisa. E aí você vê o Dilmo com esse. olhando para o Alckmin com esse destaque todo, como vocês acham que ele se sente? Enquanto o Dilmo está lá. Não é dando entrada no hospital Sírio-Libanês para fazer uns mega exames lá, tá com problema na cintura. É só questão de tempo até esse Dilma não conseguir mais se manter na presidência, seja por saúde, seja por impeachment, seja pelo desastre econômico que vem aí, ele está com a conundrum dia da questão do petróleo, se ele diminui os se ele mantém os impostos zerados do governo federal, ele vai deixar de arrecadar 50 bilhões. Se ele não arrecadar 50 bilhões, não tem como pagar os artistas, o governo não vai conseguir colocar suas pautas em diante. Se ele aumenta e cobra esses 50 bilhões do povo brasileiro, o povo brasileiro vai ficar revoltado. E a popularidade dele vai cair da mesma maneira. Então, não importa para onde ele vá. E ainda tem a questão, meus queridos, da CPMI do dia 8 de janeiro, onde ele, a esquerda não esperava que fosse ter só que todo o Centrão se uniu de repente para aprovar essa CPM do dia 8 de janeiro. Vocês acham que foi o povo da direita, que foi o deputado lá não sei o que, que conseguiu a aprovação? Uma ova, foi todos os partidos do Centrão se reuniram porque é a chance deles queimarem o Dilma. O Centrão ele se especializou já nessa história de, de derrubar presidentes. Em 2018 eles esperavam que iam ter o Alckmin como presidente. Quando eles derrubaram a Dilma e o Dilma estava preso lá na cabeça do centrão, eles iriam governar por mil anos. Aí apareceu o fenômeno da direita, do Jair Bolsonaro e as pessoas conservadoras, libertárias, da, da livre iniciativa, das minarquistas, objetivistas, todo mundo se uniu nessa direita para eleger o presidente Jair Bolsonaro. E aí... Ah, junto com o Centrão e junto com essa mídia podre, arquitetaram para a queda do Bolsonaro nos últimos quatro anos. Para eles, o Dilmo, né, como o próprio Alckmin disse, era o um mal necessário. Eles precisavam colocar o Dilma lá, porque era o único que poderia derrotar o Bolsonaro. Só que agora que o Dilma já fez a sua parte, ele se torna ali um problema para o próprio Centrão. Então é só reparar o que essa mídia podre tem feito, certo? Ai, ai, será Será que teremos aí Alexandre de Moraes também nessa história toda? Por último, certo? O futuro do nosso canal nesse momento é incerto. Nossos pagamentos estão bloqueados pelo YouTube, e eles ainda não nos explicaram por quê. Mas, se você deseja apoiar o nosso canal, a nossa sobrevivência, participe da nossa sétima rifa. Por apenas R$10, você concorre a R$700 no Pix, certo? Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.